A noção de modelo na lógica de primeira ordem é mais sofisticada do que na lógica proposicional. Nos vídeos sobre a interpretação da assinatura, dos termos e das fórmulas de primeira ordem, introduzimos os elementos de um modelo de primeira ordem. A saber, o modelo de primeira ordem contém uma estrutura de interpretação para a assinatura e uma alocação de valores para as variáveis. Isto dito, algumas definições ligadas à semântica da lógica de primeira ordem são muito semelhantes ao caso proposicional. Por exemplo, a noção de satisfatibilidade. Na lógica proposicional, dizemos que uma fórmula Φ é satisfatível quando existe uma valoração na semântica proposicional que satisfaz essa fórmula. Poder satisfazer uma fórmula, poder dizer que a fórmula é satisfeita, é equivalente a dizer que ela é satisfatível. Estas são as conexões óbvias entre o verbo satisfazer, o adjetivo satisfeito e o substantivo abstrato satisfatibilidade. Como já indicado, no caso de primeira ordem, a noção de satisfatibilidade é definida de maneira essencialmente igual. Uma fórmula satisfativa é uma fórmula que pode ser satisfeita para algum modelo. Antes dizíamos valoração, agora dizemos modelo. De maneira análoga, definimos a noção de validade. Esta noção, também chamada de tautologicidade no caso proposicional, insta-nos a verificar que uma fórmula é satisfeita não apenas por uma valoração, mas por todas as valorações da semântica. Aqui, a fórmula será, portanto, satisfeita para todos os modelos de primeira ordem. Uma novidade interessante do caso de primeira ordem, contudo... É que agora, como a noção de modelo tem duas dimensões, a segunda delas baseada na primeira, faz todo sentido considerar a hipótese de que fixamos uma estrutura de interpretação e consideramos todos os modelos baseados nessa estrutura de interpretação. Tal estrutura a ser fixada poderia ser, por exemplo, a nossa interpretação pretendida para a assinatura de primeira ordem. Aquela que nos motivou a construir a linguagem de primeira ordem. Esse é um exemplo típico. De qualquer maneira, qualquer que seja esta interpretação, podemos definir a noção de verdade e a noção de falsidade nesta interpretação da seguinte maneira. Uma fórmula Φ é dita verdadeira na interpretação I quando todo modelo construído usando a interpretação I satisfaz a fórmula Φ. E há mais de um modelo? Claro, há um modelo para cada alocação de valores que possamos dar para as variáveis, as expressões linguísticas que não fazem parte da assinatura. Assim também, dizemos que uma fórmula é falsa em uma interpretação, quando todo modelo baseado nessa interpretação é tal que a fórmula não é satisfeita nesse modelo. Observe que essas noções de verdade e falsidade e uma interpretação são intermediárias entre a noção de satisfação e a noção de validade. Quando falamos em satisfação, falamos de um modelo particular. Quando falamos em verdade ou falsidade, falamos de uma classe de modelos que partilham a interpretação, mas olhamos para todos eles. E, finalmente, quando falamos de validade, olhamos para todos os modelos com todas as interpretações possíveis. Em outras palavras, uma fórmula é válida quando ela é verdadeira em qualquer interpretação. De igual maneira, uma fórmula é insatisfatível quando é falsa para toda interpretação. Eu vou tomar aqui uma linguagem muito simples para exemplificar as noções anteriores, novas, de verdade, falsidade em uma interpretação. Minha assinatura vai ter um símbolo de função unário e um símbolo de predicado unário. E para além dessa assinatura, consideramos também um símbolo de variável. Deve estar claro que eu posso construir essas duas fórmulas de primeira ordem. q de x implica q de ffx e q de x, conjunção qfx. Para construir algumas interpretações, eu vou aqui, antes de mais nada, fixar um certo domínio, o conjunto dos números naturais. Sobre tal conjunto, terei de interpretar o símbolo de função onário e o símbolo de relação unário Eu vou considerar duas interpretações diferentes para o símbolo de função. A primeira delas é a função identidade. A segunda é a função sucessor. Vou considerar também três interpretações por símbolo de predicado unário. A primeira interpretação diz respeito à propriedade de ser par. A segunda diz respeito à propriedade de ser ímpar. E a terceira, a propriedade de ser primo. Você conhece bem essas funções e esses predicados, então podemos ir adiante. Note que podemos construir seis estruturas de interpretação diferentes. Na primeira delas, combinamos a interpretação do símbolo de função como a identidade e a interpretação do símbolo de predicado como ser par. Na próxima, consideramos a identidade ser ímpar, identidade ser primo. Depois, repetimos tudo isso para sucessor e par, ímpar e primo. Note agora que nessas três interpretações, o símbolo de função é interpretado como a função identidade. Nesse caso, as cláusulas recursivas sobre a interpretação das fórmulas ΦA e ΦB eventualmente nos levarão à interpretação das fórmulas relacionais que aparecem como átomos destas fórmulas compostas. E nos átomos, eventualmente, nos perguntaremos se ρ x está na interpretação de Q e também teremos que calcular a denotação destes termos complexos. Ora, mas é claro que estes termos nada mais podem denotar do que o próprio ρ de x graças à interpretação da função. E, ao final, teremos que a sentença ΦA diz algo como se algum objeto tem a propriedade Q, então este mesmo objeto tem a propriedade Q. É claro que esta fórmula será satisfeita não importando qual objeto particular que é usado para interpretar o símbolo de variável. A fórmula ΦA é verdadeira nas três interpretações. E o que dizer de ΦB? Ora, como o objeto denotado por f de x é o mesmo objeto denotado por x, a idempotência da conjunção nos diz que esta fórmula aqui é equivalente a q de x. Mas q de x não é uma fórmula verdadeira em nenhuma das interpretações. Afinal de contas, nem todo objeto do domínio é um número par, nem todo objeto é ímpar nem todo objeto é primo. A fórmula φ de b não é falsa, afinal de contas ela pode ser satisfeita. Existem pares, existem ímpares, existem primos entre os números naturais. Mas ela não é verdadeira, dado que ela não é sempre satisfeita em nenhuma das interpretações. Vamos nos mover agora para a interpretação do símbolo de função como a função sucessor. Neste caso, a primeira fórmula diz que se um certo objeto tem a propriedade Q, então o sucessor do seu sucessor também tem a propriedade Q. Ora, isto é verdade sobre os pares e sobre os ímpares. Se um certo número a é par, então a mais 2 é par. Se a é ímpar, a mais 2 é ímpar. Não interessa quem é este a que tomamos como ρ x. E o que dizer da segunda fórmula? Ora, ela diz que ρ x tem a propriedade de q e o sucessor de ρ x também tem a propriedade de q. É claro que isto nunca é verdade para as propriedades ser par ou ser ímpar. O sucessor de um par é um ímpar, o sucessor de um ímpar é um par. E quanto à última interpretação? Bem, Há números naturais que não são primos. Portanto, se ρ x tomar como valor um desses números, a conjunção não será satisfeita. A fórmula, portanto, não é verdadeira. Mas ela também não é falsa. Para ela ser falsa, nenhum modelo poderia satisfazê-la. Nenhuma escolha de ρ de x poderia satisfazer esta conjunção. Mas há uma escolha de ρ de x que satisfaz essa conjunção. O número 2 é primo e o seu sucessor também é. E quanto à fórmula Φ de A neste modelo? Obviamente, ela não é verdadeira. Esta implicação não é satisfeita, por exemplo, quando o ρ de x é igual a 2. 2 é primo, mas 4 não é. A fórmula também não é falsa e, de fato, nesse caso, há infinitas formas de satisfazê-la. Tome o seu número primo favorito, n, e faça com que ρ de x seja igual a n menos 2. Neste caso, a denotação de f de f de x será n, que é, portanto, o número primo, o que já basta para essa implicação ser satisfeita.